Muito sol. Ah, tá. Entendi. Muito sol. Sal? É. Pode me dar isso aqui. Posso. Isso aqui não pode vale me Esse... não Esse... Me tem muito custo. Eu concordo com ele. <risos> Acho que pela criatividade, um pouco mais de ousadia e sabor, ponto pra equipe vermelha.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 que o prato vencedor.